A gente está falando de Instagram, você sabe como ganhar seguidores? Então eu vou te dar a manha do século. Roda a vinheta, Malcolino. Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing A gente está falando de Instagram E o que as pessoas mais me perguntam Como conseguir novos seguidores Qualificados, sem usar um monte de robô Sem comprar fã Sem comprar seguidor, sem comprar view O que fazer? Vamos lá Primeiro, eu já falei em outros vídeos Você pode procurar eles aqui, ó nos cards que você precisa gerar conteúdo, conteúdo interessante, saber o objetivo que você quer, o que você vai levar para os seus clientes. Não adianta fazer mágica, não tem uma receita de bolo. Tem que gerar conteúdo todos os dias, de conteúdo legal, conteúdo único, conteúdo criado por você e que agregue valor para o seu público-alvo, para o seu potencial cliente. Mas além disso, o Instagram tem uma manha. Porque o Instagram é uma, infelizmente, isso aí tem ônus bon, e bônus, mas é uma rede social onde você segue as pessoas, para elas verem e seguirem você de volta. Gerando conteúdo, utilizando hashtags, você vai conseguir vários seguidores? Vai, vou falar de hashtag já. Mas uma maneira interessante é o seguinte, você vai lá, encontra um concorrente seu. Clique em seguidores, são as pessoas que seguem o seu concorrente e comece a seguir elas. Não vai sair seguindo todo mundo, porque você vai tomar um bloco do, do Instagram. Mas você pode seguir algumas pessoas. O que, que vai significar isso? Você vai estar mostrando a elas que uma nova página, que faz algo parecido com algo que eles já seguem, tem um conteúdo bacana a entregar. Isso vai mudar a sua vida? Não vai. Não vai te dar 100 mil seguidores, mas vai começar a trazer alguns seguidores que já seguem um conteúdo semelhante ao seu, ou de um concorrente seu, e que podem se tornar seu seguidor ou seu potencial cliente. Então você vai pesquisar ali e comunicar aos seguidores do seu concorrente que você está no mercado. Isso é desonesto? Não. Você está mostrando a sua marca para pessoas que podem ter um potencial de gostarem da sua marca. Beleza? Beleza. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Utilize muito bem as hashtags. No Instagram elas funcionam muito. Como fazer isso? Vai ali no Trend Topics, ali do ladinho. Tem a busquinha né? no Instagram lá embaixo. Vai lá, digita uma hashtag e, por exemplo, pense em alguma coisa do seu nicho. No meu caso, marketing. E veja quantas postagens sobre marketing possuem ali. Clica, deixa rodar e dá uma olhada no tipo de conteúdo que está sendo postado naquela hashtag. Clique em algumas fotos e vê quantos likes, quantos seguidores aquelas pessoas têm. se aquilo está muito pop, significa que tem muito conteúdo sendo produzido e que provavelmente você pode aparecer naquelas buscas então eu recomendaria que você utilizasse essas hashtags e quantas hashtags usar, Bruno? Não. ah, você pode usar várias hashtags pode usar pelo menos umas 5, 10 hashtags quanto mais, melhor, não precisa colocar 200 também tem algumas dicas que dizem para você utilizar pelo menos umas 10 hashtags muito populares já na hora de postar. E depois que você postar, você colocar mais umas 10 hashtags um pouco menos populares no primeiro comentário. Porque o Instagram entende que se você já tem um comentário, seu post já começou a ter um tipo de engajamento, que ele pode ser mais interessante, então ele vai entregar mais. Não vai sair bombando de comentário ali, que não vai adiantar nada. Mas um comentário, logo que a postagem é feita com hashtags, pode ajudar em dobro a sua postagem. Então, poste bastante conteúdo inovador, conteúdo próprio, com qualidade, que tenha a ver com o seu público-alvo. Siga pessoas que sigam os seus concorrentes. Utilize hashtags de forma interessante. E por último, falei no último vídeo, crie conteúdos variados e faça parcerias. Traga pessoas que têm outros Instagrams, que podem falar do seu produto ou que já utilizaram o seu produto. Cite elas nos seus posts, para que elas te citem nos posts dela, porque você acaba fazendo uma troca de fãs. Os fãs... Dessa pessoa que você está fazendo a parceria, vão saber que você existe e vice-versa. Tente aparecer nas lives desses parceiros, nos stories desses parceiros, dá para você marcar esses parceiros ali. Isso vai ajudar você a ter mais seguidores. Uma última dica que me perguntaram várias vezes, porque no meu stories eu não tenho link, porque você precisa ter mais de 10 mil seguidores para ganhar o poderzinho ali, né? para ganhar... A habilidadezinha de poder ter um link no seu Stories. Falaram que eram só grandes marcas, enfim. Bobagem. Se você atingir 10.001 seguidores, você vai poder colocar link no seu Stories. E aí, quando as pessoas rolarem para cima, vai ter um cadeadinho ali, elas vão poder atingir o, o, a página que você colocou como link. Essas foram algumas dicas sobre Instagram. Se você não viu os outros vídeos, eles estão aqui do lado. Estamos falando mais de Instagram. Vamos no próximo vídeo, vamos falar sobre Instagram Ads. Para você aumentar ainda mais o seu alcance, engajamento e resultados. Se você ainda não segue o Guia de Marketing, segue aqui nessa bolinha, no sininho, no botão vermelho. Clica no sininho para receber nossos vídeos todas as terças e quintas. Deixa um comentário. Obrigado e até a próxima.